E come os peixes que estão no mar, você vai jogar uns corpos mortos onde nós prescamos os peixes. Agora você tem um pinto. Você vai comer peixe essa noite. Ah, verdade, faz sentido. Observações: o corpo foi resgatado pelos funcionários da mansão. O referido é verdade, dou fé. Então ela morreu mesmo, porque deu fé aqui. <risos> 15 de outubro de 1964, o oficial responsável. O ambiente.